Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo dessa galera trazendo tá para vocês mais um vlog, bom rapaziada. Então, não deve estar tá se do lado de provando um monstro provando é, os piores energéticos do mercado, melhores energéticos do mercado e todos os energéticos do mercado. Hoje a gente vai estar tá provando aqui os, os doces aqui, mano. Esses doces aqui, ó, muito da hora, mano. Não comi ainda. O único que eu comi acho que foi esse daqui que comendo no mercado e esse daqui eu tô curioso pra provar também e o pini todo mundo conhece aí o pini aí todo mundo já sabe como que é e rapaziada tô aqui com meu primo aqui o João, sal, sal, aí, João. e rapaziada ele vai estar tá me ajudando aqui também a provar os doces aí né João uhum. qual é que vamos tu tá nesse. interessado em provar aqui tô nesse daqui nesse aqui então vamos lá Mano, a gente vai deixar os, os, os mais azedos por hoje. São muito azedos e eu não tô afim de. É. Não. Galera, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí pra ajudar na divulgação aí, rapaziada. E vamos lá provar aqui o primeiro doce, Tá interessado nisso aqui, né? meu? Uhum. Vai ser o primeiro ou é o seu primo? Okay. Oi? Oi, deve ser ruim, mesmo. Deve ser azedo esse aqui. É, pra quê? Meu Deus. É muito azedo. Nossa, sério? Nossa, muito. é muito azeiro. É muito azedo, velho. Dois mil anos depois. Rapaziada, vamos provar esse daqui, ó. O João pegou o verde ali, mano. Meu Deus, rapaz, é que é azer, hum? mano, esse aqui é zero, velho. Mano, eu pensei que era doce assim. eu, esse negócio. Eu achei que era mó doce, mano. Doce. É muito azeiro. O verde arte. Ai de muito, velho. Rapaziada, vocês acham? A tá fazendo sininha? Meu Deus do céu. Meu Deus, rapaziada, é muita dela, sério. Eu pensei que É que eu tava esperando uma coisa doce, tá ligado? Vamos Bora provar os finis, mano. Eu vou deixar esse daqui. Depois também, porque os Finny é normal, é que eu comeu também. Se você gosta de Finny aí, rapaziada? Comenta aí também. Pra. Pra mim saber. ele também é um pouco é um pouquinho né? azedo. também é um pouco azedo. Mas hum. é de boa. É de boa. Ele só no começo, que daí esse. É por causa do. Esse daqui derrete na boca? É. Esse daqui deve ser o quê? Doce também? Hum. Esse aqui abre aqui. Né? Tem esse daqui também, ó. Depinha, Ah, é, tem. Né? Não esse aqui, por nada. aquilo que parece, nunca comi. Esse eu já comi. Será que eu já comi no mercado? Esse aqui, rapaziada, bora ver. Esse é o fine, fine mesmo. Acho que é o padrão. Ah, será é esse esse. é bom. Ah, tem dois lados aqui, velho. Porque é um de cada sabor. Sim. Vamos provar. Chele. Eu Chele. provo o vermelho e tu prova o verde. Depois Sim. a gente troca. Bom, rapaziada, peguei o verde aqui, galera. o, o João pegou o vermelho. Vou provar aqui. Aqui, rapaziada. Que é o que aqui verde ó. aqui, ó? Vermelhão aqui, ó. Mano, isso daqui parece bala. Hum, é bom. É bom? Dá pra comer de boa. Não é uma hum. coisa que eu comeria toda hora, mas é, é, é bom. Hum, se tu pega em monte assim... E é um pouquinho azedo hum. também. É azedo, vermelho é azedo. Deixa eu provar o verde agora, rapaziada. Eu... Pega um pouco, tá cheio aqui. Vou provar o vermelho. Aqui, rapaziada, o verdinho. Deixa eu ver. Vamos provar assado. os dois juntos. Deixa de vermelho. Vai. Olha, tá um pouco de tu vermelho. vai ter que jogar na minha mão. Um pouco de vermelho? Tá um pouco de vermelho? Deixa aqui também, ó. É, vermelho agora. Cuidado. Vai, vai, vai. Solta, tira a mão. Bora ver qual é, rapaziada. Vamos ver qual é de, do sabor juntos aqui. Aqui, ó. Hum. Ah. Deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada no doce. Agora, rapaziada. Hum, vou fazer desse daqui. Vamos, vamos comer esse daqui primeiro. Não, esse daí deve ser é o pior de todos. Esse daqui a gente vai ter que rachar. Não, esse daí come só tudo dele. Vamos ver qual. Hum. Bom, deixa eu ver. É lindo? É bom, rapaziada. Aprovado. Não. Aprovado. Bom. Esse daqui. Bom, esse daqui é bom também. Esse, esse daqui, daqui agora é 7,5 rapaziada. Esse daqui tem vários sabores, ó. Tem vários sabores, tem melancia, laranja, limão. O pior de todos é o de laranja, meu Deus. É o laranja é o mais azedo, meu. eu peguei o de laranja. Não o de, la... Não, o de laranja, ele é muito amargo. O limão é de azedo, meu Deus do céu. O mais tranquilo é o de melancia. Agora vamos, eu peguei o de melancia, mas foi azedo também. Mas olha, agora a gente vai pro o pior de todas aí, rapaziada. Se você não deixou o like ainda, deixa o like. Eu vou deixar o Instagram deles aqui também. Aqui embaixo, a tá gravando diretamente na loja deles aqui. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Segue lá pra dar uma força lá, rapaziada. E é isso aí. Chega, eu vou provar isso aqui. Vamos Bora lá. É. Agora que eu vi que ele provou Agora eu Toma água para tirar o que tá na boca, eu na boca. Eu vou... é, Agora vai No começo é de boa Mas depois Tem umas caixinhas né? <risos> Cara. É, eu falei que no começo ele é tranquilo, mas depois... Rapaziada, agora eu vou provar dois de uma vez. Não, não, não. Dois de uma vez, hein, rapaziada. Vamos lá. Tirar da boca, velho, Meu eu vou ver da Rapaziada, dois de uma muita... vez. dois de uma vez. Vamos lá. Eu engoli um só. Eu não consegui engolir, não. Agora vamos, rapaziada. Dois, dois, aqui, dois, dois de uma vez, hein. É tranquilo, de boa. Não, não pegou. E demora pra pegar. Meu Deus do céu. Mano, eu tem, não tenho coragem não, rapaziada. De provar os dois. Não. Vai dos vir. Ai, ai. É. Engoli um. Olha, rapaziada, deixa eu chorar. Tá chorando, viu? Hum. Nossa, os dentes tudo árvore. louca. boca. Ai! Bom, rapaziada, eles foram provando os doces aqui, mano, da loja aqui. Vou deixar o. Os... Lembra de banana que eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Segue eles lá. E ajuda lá, fala que vem pro RLC, rapaziada. Mano, muita vezes as balas aqui. Eu tô... Principalmente esse daqui, eu não gostei muito. Porque foi muito azedo que eu não esperava, tá ligado? Não esperava que ia ser tão azedo assim. E esse daqui é o normal. Geralmente acho que todo mundo já aprovou. Comenta aí se você já aprovou esse daqui. Do Halloween, e geralmente tem um Halloween bastante. E esse daqui é bom pra caramba. Só que não é uma coisa que eu comeria todo dia, né? E aí, rapaziada. Então, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal. Compartilhar pros amigos e deixar aquele like. Rapaziada, compartilha aí. Ó, vamos deixar uma meta de like pra galera aí. 50, 100 likes 100 likes, eles vão likes, likes rapaziada Na moral faz tempo que eu não faço desafio aí no canal No canal aí O é, último desafio foi provando todos os energéticos do mercado Deu muito ruim porque eu fiquei com energia, muita energia Mas é isso aí rapaziada Se você gostou, não esquece de deixar o like aí Comentar aqui qual bala que você acha que para vocês aí deve ser mais azeda E comentar se você já comeu Ou essa aqui Será que eu não sei se tem nos mandado, não <risos>